Alô, voltei eu. O que, que vocês estão me acusando, mano? O que, tá é que vocês lá... vazou, na hora que... pô. Estão tentando tô... me escamar, não, vocês não, não da puta! Não, não, não vazei não, pô. <risos> então, pô é que só vazou ficar... não, pô, na sala? O que que é isso? É, K Kiko vazou não, o Kenzie lá embaixo e o Tinky Wink. aí pode dar go. Não, Ixi, tem dois ii, Kenzie. Pera. Ih, oh, Marcos entrou. Cash. É só eles? Falta o Kenzie. Tem dois Kenzie! Ah, deixei ele, vambora. É uma frase? Ah! Pois, você vai escrever uma frase pra alguém desenhar, tipo, alguma pessoa vai pegar seu o, o frase vai ter que desenhar ela Não é explica, desenho não, só faz Só faz, mais é. Ah, mano, olha o que escolheram aqui, mano É, foi minha primeira vez jogando, pô, não entendi nada cara, ah, cara. Como é que eu desenho isso, velho? Da hora, galera. Gostei. Caralho, galera. Fala dele. Fala dele. <risos> dele vê se não ficou da hora. <risos> x -x -x, <risos> o meu ficou bom, <risos> mano. Ah, esse aqui tá fácil, Que, que é isso, velho? Mas eu só vi a cabeça Esse aqui tá fácil, né? velho. Que isso, mano. Que isso aqui? <risos> quem que botou isso aqui, mano? Que ah, galera. Ah, mano. Fazer esse aqui, ó. Foi você, né, Marlin? Certeza. <risos> Mano, o meu tá muito feio, tá muito feio, mesmo Não, really. isso aqui eu... eu, eu arraso, <adapter> Cara, que que é isso, véi? Vai é um pouquinho, <risos> pô. Vai sair um marquinho. <risos> Tem umas quatro pessoas escolheram a mesma frase, Eu também tô achando, Daniel, que tá tendo duplicação é. aí, né? Oh, as frases oh. nossa foi mal elaboradas, eu acho, mano. Oh, Pô, a gente vai ficar desenhando pra sempre? Como é que é esse negócio aí? A gente desenha oito vezes, aí acho... né? é. depois da oitava a gente vai ver o. A gente vai ver o Mano, desenho, mano. olha esse desenho, de novo, galera! Mano. Então, tem frase aí duplicada, mano. Mano, tem de uma louco, frase que. O que... que é isso, véi? Vou deixar em branco não, galera, vai ser esse mano. Bom. acho que eu não devia ter feito isso aqui não, Nossa, mãe, eu desenhei véio. mal, mano, eu tô me sentindo mal aqui. Nossa aí. senhora, velho. Eu tô bem, eu tô bem aqui, velho. Tô mais dois um desenhos? Desenho assim? muito ruim, mano. O meu, eu tô bom, ele, meu ele foi legal. Ele representou cara. bem a... o intuito dele. O meu ficou legal, o meu ficou legal. Que? Que, que, que isso, velho? É mano, aparece pra vocês o mesmo desenho? Que mano, que corpo que que, que que que, que é isso aqui, cara? Mano! Não, gente, você... o oh, quem fez isso aqui é bacalhau. É, mas acho que né? tá na não, cara. Gente, mano, tinha uns 3 minutos pra desenhar, o cara desenhou dois skins aqui. Que, que que é isso, pô? Aqui foi, Eu quero mano. saber, mano. Ah, que que é isso ah, aqui? Mano. Ah, que que é isso aqui, mano, ah. meu cara, Como meu assim meu não meu. faz sentido, pô? Ah. Mano... Thank <laughs> you. Safe, ah, tá safe, tá safe, velho. Ô, ficou bom, pô. Ficou tá bom? bom? Ah, meu. Ai, agora você vai querer o que é caralho. Ah, eu tô vendo que eu vou dar risada, mano. Não dá gosto, cara Mano, quem que escreveu isso? Que olha é o meu cara? desenho. O meu foi sincero. Olha lá, não dá gosto. Não, legal. É, legal. Não, não dá ó, Não entendi, cara. Mano. Olha lá, olha o 11. Aí eu tava escrevendo susto, aí cancelou meu tempo, mano. <risos> Olha, é, esse Kenze é outro. Veio. Ah, é o outro. Esse Kense é o fake? É o fake? É o fake. <risos> tá ah, difícil. é o outro Kins, esse. É. Isso aí, é, isso. É, é, bom? ficou é, bom. Ficou, é, é, isso aí, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. O God Eu? Acertou, mano. É eu, acertei? Não, acertei. Não, porque não, porque o Dudu, o Dudu ele escreveu, ele desenhou o que eu escrevi. O Ezra tinha que adivinhar o que eu escrevi, não que o Markin escreveu mais. É assim que funciona, não? Não, é. Acertar, Não. é só ver da frase que saiu e pra onde que vai, saca? É, então, vai mudando a frase pra desenhar. Foi escar! Ai, Meu Deus! Desenho <risos> melhor! Caralho, desculpa, Ô, ele fez o Marquinhos vermelho, velho. Olha, lozinha, Marlin, não foi né, não, olha lá. O Marquinhos ah, pegou um salto, pô. Da hora, olha lá. Da hora. Legal. Nossa, o <risos> que é isso aí, Marlin? <risos> judiou aí, <hein>, mano. Caralho, <risos> Ô, ele <risos> judiou o Marlin, mano. <risos> meu Deus, <risos> meu Deus, judiando do velho. <risos> esse, Acabaram eu acho que é o outro, eu. mano. Esse é o outro, ó. <risos> <risos> É o impostor é, né? do é. bico mano. Esse é o outro? Não sei, é. na é. real, porque eu descrevi o ok, outro um assim Cadê? Olha o meu b Pô, Porra <risos> Ficou legal <risos> ah. O meu ficou melhor <risos> Ficou melhor Esse né? dá uma eu valorizada O meu porque <risos> ainda depois que Porra <risos> Pô, <mira. risos> Esse aí fui eu não, foi o outro esse aí. Ficou bom, hein? Caralho, olha esse aqui, cara. Mas e essa cabeça separada, mano? E essa perna de, de pato. Não tem outro dele que tá bonitinho, mano. Né, Ó, agora cara. é eu, é eu, meus meus. Meu, <risos> Meu Deus, o negócio. O negócio entrega? Mano, olha eu. O negócio entrega. Esse aí, era o teste. esse aí era o teste, esse aí foi o primeiro, porra. Ah, esse oh. deu ghost, deu ghost. Ele deu ghost, ele deu gosto, deu, ghost, ghost, deu ghost, ghost, foi E foi era, impossível, era impossível, era impossível. Ó, ah, oh, oh, legal esse oh. cara. Com chuveiro e tudo, com chuveiro e tudo, pô. <risos> ah. Foi legal. <risos> ah. virou <não> é alguém. Renati. <risos> <risos> Ai meu Deus, agora eu entendi o que Você aconteceu. Um build, <risos> <risos> não! Só <risos> ah. <Olha> que <aqui risos> o meu desenho, rapaziada, olha o que aconteceu. O <risos> que <risos> Não, <risos> não! Não! <risos> o Mas eu fiz o mesmo que o do Ezra, pô! Vai contando uma historinha, né, velho? É não, uma não. história, é uma história! É um pô. álbum, é um álbum! É um álbum! Ah! Ah! ah. Legal, <risos> legal, <risos> tipo, legal. Legal. Foi bonitinho! Não, fofo! Foi bonitinho, legal. foi bonitinho! Legal. Mano, aí o Elmine escreveu isso! Cê sei o que que eu desenhei, mano? Olha o que eu desenhei! <risos> <risos> Que é isso, cara? Não, que é isso. Não. que é isso? Foi mal, foi mal o Foi mal o Mikey. Que é isso, que é isso? Que é isso? Que que outro pra mim. Isso. O bagulho vai escalando, né, <risos> velho? Isso que é legal, velho. Ai, que da hora, mano. Agora é doeza. Ai, meu Deus. Mano, é, Lord, não, Deus. Que... não, Eza, que porra é essa? Ah, né? eu, não fui, que... eu, não fui eu, velho. Não fui eu que digitei. Eu esqueci é. de digitar. Ficou um campo aperto, entendeu? Ah, foi aleatório. Ah. Ah. Caralho, ficou... <risos> <risos> mano. Mano, Caraca, chegou... Cara, chegou cara, pintinho cara, em mim, cara, mano. Cara. Olha, olha cara, esse fofo. Olha a é minha resposta, também. olha a minha resposta. Luque. É, aí, eu des... <risos> aí tem que ver o que eu desenhei, ó. Ó meu desenho, então. O meu ficou da hora, velho. O meu eu caprichei, mano, olha lá. Oh, ah, mano, fala mano, dele. Mano, esse Legal. Cara, esse mano, fake cara. é bom, mano. Fez até o recheio, pô. É, é. Filho. Aí mais um. Pô, três Todo pessoas fez, mandou mano. isso, né? É, mano, a maioria. Vamos ver os desenhos. Vai virar o Eza daqui a pouco isso aí, tá vendo? Eu acho que vira o Eza. Será, mano? Mano, pelo vou... uns 15 Eza, mano. <risos> yes! <risos> Meu Deus! Meu Deus! <risos> Olha a, a, alguém, a ponta do morango ali, mano. De alguém não, de alguém não, é o meu. Tá vendo a altura? É o seu, cara. Que isso, cara? Ah, ah é isso, cara. meu Deus. Não. Ah, ah, pá. Pá. Gente, isso pegou proporções cara. Como que isso isso, mano? É, eu com a velho. Mano, você começou <risos> com rosinha, cara. isso, galera? <risos> com a rosinha na mão ainda. Ah, oh, não. não, eu representei essa aí, eu representei. Bom bem. Bom, cara. meu Deus, velho. O louco, Nossa, <risos> da hora, da hora. Mandou <risos> ah, bem, mano. Foi legal, foi legal. Eu acho que o Dudu não, não tô, pegou tô, tô, a referência, tô, tô. tá ligado? Ó. Chegou Dá outra pra coisa perceber. pra ele. Aí não, pô. Ah, é o Snorlax do Dudu, mas não então. é isso, ó. Ele não sabe artes, Ai, velho. Ah. Aí, ó oh, Esse, esse conhece. Salvar. Não, mas não fui eu não. Esse é o fake, pô. Ah, não. Foi o Kenzie fake. Então o fake tentou salvar. aí chegou isso aí pra mim que o Ska fez, Sim, mano. <risos> chegou é isso aí, aí, mano. Que baixaria é essa? Ah, né? ó, é. Olha lá. <risos> Valeu, até <risos> Shink. Obrigado pelos seis meses, e meu me amigo. E voltou no essa, velho. O que, que é isso? Bravo. Esse Bravo. É esse Muito bom, mano. Mano. Isso foi perfeito, começou no erro, terminou no erro, não, foi bom, foi bom. De alguma forma, o Dudu metendo louco aqui.